é curador, é professor, é investigador, é crítico de design um, e apresenta-se aqui neste programa uh, para falar uh, sobre a contemporaneidade design e políticas culturais. Como designer, crítico e curador, uh, acredita na existência de uma linha que separa a arte do design? Sim, absolutamente. A diferença entre design e arte, acho que é muito importante uh, um, salientar e muito no meu trabalho tem a ver com até é isso que eu estou a fazer a minha tese de doutoramento e poderíamos falar sobre isso também que é de alguma forma tentar um, até repensar o discurso associado ao design no qual ou para o qual os museus têm um papel muito importante, a par de outras instituições como os mídia as universidades, o ensino superior ou a academia, se quiserem uh, mas também o uh, Neste caso, o comércio, a indústrias as organizações profissionais e até o próprio Estado, muitas vezes. Ou seja, como é que a atividade do design, ou a prática do design, é vista e como é que nós falamos sobre ela. Ou seja, esta ideia do discurso, que para mim, é muito importante. E, do, e de, efetivamente, a, a conversa começa talvez por aí, que é a diferença entre design e arte, sendo que... A, para mim, a coisa resume-se muitas vezes a, a uma única questão, que é, para mim, o entendimento do design, ou design enquanto atividade, baseia-se um, numa relação de, de uma prestação de serviço. Ou seja, um designer ou uma designer não trabalha para si mesmo, como podemos dizer que um artista trabalha. Ou seja, eu quando faço uma obra, ou quando a minha atividade, Uh, enquanto designers geram um determinado resultado, esse resultado é sempre fruto de uma encomenda. É muito raro, e acho que é mesmo muito raro, são muito raros os exemplos onde o designer é o seu próprio cliente ou um projeto de design não tem ou não, não está baseado na resposta a uma encomenda. Ou seja, a prática do design não resulta de uma vontade de expressão autoral ou pessoal ou, se quisermos, artística, e é também nisso que reside uma questão muito importante, que é... O design, na maneira como eu o interpreto, jamais é autónomo. A meu ver, o design nunca é autónomo. E ainda bem que não é. Porque o design existe enquanto profissão como se quisermos então a arte aplicada. Que é a ideia de alguém que um, trabalha para o outro ou para outros... Como, uh, e que baseia esse, esse trabalho na resposta a uma encomenda. Portanto, esta relação entre cliente e prestador de serviço uh, que alimenta e co-substancia a própria atividade do design. Agora, o que muitas vezes eu acho que nós ainda continuamos a falar muitas vezes do design enquanto arte é que, sim, os designers têm, ou o contributo de um designer para um determinado projeto, uma determinada iniciativa, e aqui eu gosto de usar o termo, é um termo que o. Teoric Design e Design, o Enzio Manzini utiliza, que é a iniciativa de design uhum. como uma ideia de projeto, ou uma ideia de, um, uh, de artefacto, ou seja, a iniciativa de design é aquilo para o qual a atividade do design, uh, ou melhor, é um resultado da atividade do design, não é? Então, e uma iniciativa de design pode ter ou não um resultado físico, um artefacto físico, porém, tem sempre um, um contributo formal e, muitas vezes, os designers servem... Ou melhor, a sua contribuição para um determinado projeto é essa contribuição na determinação da forma. Porque é esse, esse... vamos Agora vamos ter que pensar que é. Porque é que um designer é diferente do engenheiro ou do antropólogo ou de um consultor de marketing ou de um copywriter, ou seja, do que for. Hum. É porque há essa preocupação com a forma e há esse cuidado da forma e há essa, também essa especialização profissional que tem a ver com um, um, um dominar uh, de técnicas, de ferramentas e de recursos que tem a ver com... e de património visual, de um domínio, uma cultura visual e material que, para o qual eles aportam conhecimento. E então, a maior parte das vezes, os designers entram como, podemos dizer, como uh, o, as pessoas que vão contribuir para determinar o resultado formal de uma determinada iniciativa de design. E podemos dizer, obviamente, que ao longo do século XX, muitos, muitos desta, muita desta formação em design veio das escolas de arte, cada vez mais, sobretudo no fim do século XX. Ou seja, aqui ia a conquista ou a absorção, muitas vezes também, das disciplinas do design em escolas de ensino artístico. E deve haver muitas vezes essa, esta confusão ao meu ver entre um designer é um artista ou um designer é um designer. Recorro sempre à resposta do Marcel Duchamp, que lhe perguntaram o que é. Ou seja, perguntaram o que é que é a arte, e ele diz a arte é aquilo que o artista diz que é. <risos> para tal, se um designer diz que faz arte, ele não é designer, é artista. Ele, não, ele está a dizê-lo enquanto artista. E acho que isto parece uma pequena. parece uma espécie de uma, de uma blague, não é? De uma piada, mas não é para mim não é piada nenhuma, que é. Nós entendemos, então, que um designer pode ter uma carreira artística, e pode ter um trabalho artístico, mas tem que assumir enquanto tal. E, então, entra num determinado mercado, numa determinada leitura, numa determinada história, numa determinada historiografia, por aí fora. E, então, o que é o meu trabalho, tem muito a ver, então, também, como curador em aferir o que é que é. Às vezes, até dizer, tipo, se há um trabalho de um determinado designer que eu diga ah, isto é design, sim ou não, ou isto é arte e depois muitas vezes tem a ver com tem a gente ver com a própria efetivamente, tem a ver com a própria intenção e a agência do designer enquanto profissional enquanto autor para ir um pouco mais à, à especificidade da minha atividade, que é de alguma forma tanto como eu escrevo como design, designer enquanto enquanto jornalista e me interessa falar sobre qual é a contribuição do designer para a sociedade ou seja qual é a contribuição do designer para um determinado projeto e que eu considero que é contribuição é uma contribuição intelectual, então que vai para além da forma, porque muitas vezes a questão da forma uh, é determinante, mas não é uh, a única coisa determinante. Uh, tem a ver depois também com a maneira como nós a interpretamos. E de alguma forma, o meu trabalho enquanto curador é, um, ou se quisermos, o um trabalho enquanto. Para que, é que serve o Museu do Design? O Museu do Design serve para as pessoas a darem valor ao design ou se preocuparem com o design. Neste caso, não é dizer que ah, o design é importante. Não é dizer que a sua vida, um, uma enorme parte da sua vida ou da nossa vida, em comum, é projetada, é projetar para alguém que tem essa especificidade profissional e que merece um reconhecimento. E nesse aspecto, esse reconhecimento então passa por, um, por uma ideia de um reconhecimento intelectual, de um contributo intelectual que não é necessariamente artístico. E acho que muitas vezes é isso, é essa essa ligação que se perde, porque é nós pensamos sempre, ah, o design é arte, e relegamos a atividade do design para os artistas, ou para a arte. Isso para mim é um erro, porque é estamos a falar de uma parte muito pequena do que é, que é o design. Grande parte dos museus que existem de design, ou que consideramos consideram museus de design, ou que têm coleções de coisas a que chamam design, são muitos deles museus de arte também, uhum. ou museus de artes aplicadas, onde a maneira como expõem, a maneira como interpretam, a maneira como mediam, fazem a mediação entre os visitantes e os conteúdos e as coleções que têm, as coisas que mostram, é numa lógica do um museu de arte contemporânea, se quiser. Uhum. E é muito esse o ponto que eu, que eu tenho estado a tratar, por exemplo, a minha, em particular na minha tese, que é pegar a, a tradição, ou, ou o museu do design, a tradição dos museus de arte e arte aplicada, entendendo que a experiência do visitante, ou a experiência do, do artefacto que resulta de um processo de design, por um visitante, tem que ser outra para além daquela que a experiência de um visitante tem de uma obra de arte. E que muitas vezes ainda não é, que é. Eu dou só um exemplo muito curto, muito simples, que é quando nós nos damos, nos somos deparados com um objeto que o museu nos está a dizer que é um objeto de design e que sobre esse objeto apenas temos o, o nome do autor. Materiais, eventualmente o nome do objeto ou a tipologia do objeto. Às vezes há um título, há um, um nome comercial para um objeto, pode haver um nome autoral para esse objeto. Há uma série de particularidades que vêm numa legenda ou de uma tabela que é absolutamente descritiva. Mas se nós só tivermos a, a descrição absolutamente objetiva do que é, que é aquele objeto, a meu ver, não estamos a entender, o museu não me está a dar a entender porque é, que aquele, porque é que este objeto é um objeto de design e porque é que eu me devo importar com ele. Então, a única coisa que eu, eu confio enquanto visitante o do museu é uma experiência fenomenológica do objeto ou do artefacto que é uh, da ordem da arte, que é uma experiência absolutamente uh, estética, ou seja, eu apenas tenho acesso às características formais e ou, morfológicas deste artefacto. Hum. E então, o único juízo que eu posso fazer é dizer isto é bonito, é feio ou é moderno, ou é clássico, mas é aquela coisa, o vocabulário é a capacidade que nós temos para, de alguma forma, efetuar um juízo sobre aquele artefacto. Sendo que, isto é uma coisa para mim muito interessante também, que nós quando estamos parados com um objeto no museu temos que saber, ou melhor, o nosso, a nossa capacidade de o interpretar não é igual para todos. É? Ou seja, nós não podemos ser parados com objetos que nós não fazemos a puta ideia do que é. Uhum. Desculpem a expressão. Uhum. Uh, e isso é muito interessante porque é, se nós pensarmos, de facto, aquela coisa, pensar como um marciano, não é? Isto é, o, quando nós entramos num museu, porque quando entramos num, num, num, dizer, num museu de arte contemporâneo, isso pode ser um bocadinho, é, os limites e as fronteiras podem ser um bocadinho mais difusas. Mas num, num museu de design, eu preciso entender eu preciso que alguém me diga porque é que este objeto é importante e ter algum tipo de inter interpretação. E é aí é esse que é o meu trabalho. Continuando então pela, pela sua atividade enquanto, enquanto curador, que projeto se apresentou mais desafiante para si e porquê? O maior desafio, e aqui é um desafio duplo, que é há um desafio da tese, que é ligeiramente diferente da exposição, mas que tanto a tese, a minha tese naturalmente, que eu estou a desenvolver no no Victoria and Albert Museum e na Birbeck College, em Londres, pretende identificar qual é o desafio contemporâneo do design brasileiro para, então, informar a prática curatorial em design sobre design contemporâneo brasileiro. Isto, naturalmente, pode ir para muitos lados. Não é? Portanto, eu estou há cinco anos a tentar responder a esta pergunta e a resposta já teve muitas nuances. E, de alguma forma, eu, por coincidência, fui convidado pelo MUDO, pelo Museu do Design de Lisboa, a comissaria uma instituição que tinha a ver com o design contemporâneo brasileiro. Portanto, uma coisa coincidiu com a outra, mais ou menos, sendo que há um enfoque da tese que tem a ver com exposição e coleção. E, então, definir uh, estratégias ou enfoques curatoriais para abordar a prática contemporânea de design num determinado país, ou Estado-nação, ou região, se quisermos. Ou seja, há uma ideia de até que vinha na proposta da minha tese, é uma expressão com a qual eu tenho sido fiel, que é a ideia de artefactos locais e culturalmente distintos. Então nós entendemos esta ideia de culturalmente distintos, porque não serem só, por exemplo, podemos dizer que é só inovação, ou só a excelência técnica ou sucesso industrial. Não, há uma ideia de, de uma distinção cultural. E então entender qual é a produção local, de design, neste caso do Brasil, que pode, se possa ser então relevante a nível global. Eu já estou há 10 anos a trabalhar sobre o Brasil, já fui ao Brasil muitas vezes, Sim. e interessa-me, sobretudo, acho que ao longo do tempo, interessa-me uh, como é que, mais uma vez, como é que nós falamos sobre design no Brasil, como é que se fala lá, e eu, de alguma forma, contribuí e tive, e tive muito exposto também a muitas das pessoas e dos agentes relevantes um, na curadoria, na crítica, no ensino e na prática do design também, mas também como é que nós olhamos para o design uh, praticado lá e de que forma é que estereótipos e, e expectativas, lá está, uh, entram para essa interpretação. Então, para mim, tem é um enorme desafio atender que quando nós falamos design e até quando nós falamos de Design Brasileiro falamos sobre muito pouca coisa. Ou seja, a pobreza do discurso em Design, e neste caso aplicado a um país como o Brasil, é, é tanta que o é aquilo que nós vemos enquanto Design, enquanto enquanto cidadãos, enquanto nós percebemos enquanto Design, e então aplicado ao Brasil, a nossa perspectiva é de facto muito, muito pobre. E então também o que eu tentei fazer com a exposição da qual fui, fui curador aqui em Lisboa, foi apresentar um leque de soluções de design, portanto, de iniciativas de design, que era o mais abrangente possível do que era, podia ser a prática, a prática do design no Brasil. Eu, quando faço uma exposição de design, o público que possa entrar nesta exposição e que já saiba o que é design, é muito pouco. E eu tenho que entender eu tenho que entender isso a priori. Então, cada exposição de design é uma introdução à, à disciplina do design, ou à prática do design, ou à, ou à atividade do design, uhum. como queira. E há diferenças nestes termos. E então eu tenho que sempre, pode, pode parecer um bocadinho redutor ou um bocadinho uh, didático, uh, mas para mim é, faz parte. Falando um pouco sobre, sobre Portugal, não é? já estivemos a falar um bocadinho sobre o Brasil, um, que objeto de design contemporâneo considera significante na e para a cultura portuguesa? Vou tentar escolher um artefacto, e vou escolher um que me é muito querido, eu já escrevi sobre ele, que é o terminal do multibanco, hum. porque é um exemplo de design onde nós não costumamos ver o que é design. Uhum. É um exemplo de design onde Portugal foi absolutamente pioneiro nos anos 80, que é o, o, portanto, o multibanco. O multibanco resulta de uma união da CIPS, que é uma união dos bancos em, que atuam em Portugal, e que foi criado nos anos 80, um sistema de ATMs, de Automatic teller machines e de caixas que nós depois... E o termo multibanco faz parte do design, se nós quisermos. De que forma é que o multibanco, que faz parte da nossa vida como portugueses, nós todos crescemos, portanto eu nasci em 79, tenho 41 anos, crescemos todos com o multibanco. O multibanco serve para uma série de coisas e de que forma é que, por exemplo, com o surgimento da banca online e dos, e dos serviços online, os portugueses já não tinham uma vantagem competitiva em relação aos povos europeus. Um pouco como, se quiserem, mal comparado nunca que eu tinha pensado nisto, mas um pouco como as, as legendas em Portugal, uh, como nós, Portugal, não temos uma indústria de dobragens, uhum. uh, nós nos preparou mais para ouvirmos outras línguas, uhum. nós e estávamos mais preparados até para o um mundo onde as coisas não são dobradas. Então, há esta ideia de uma... enquanto projeto muito paradigmático do que, é que é viver em Portugal no fim do século... no meu tempo de vida, portanto... Fim do século XX, início do século XXI. E depois entender, por exemplo, como é que do Multibanco passamos agora para o mb não é que já é uma parte, já é um avanço desse projeto, e como é que de alguma forma o Multibanco depois mudou de marca, o interface mudou um bocadinho, criaram aquele personagem que é, que é o último, é? que é aquele cartão animado, e entender como é que isso é absolutamente único para Portugal, ele determinou tanta coisa, é tão impactante na nossa vida, muito, mas, todos, acho que muito todos, nós todos, sem exceção, de que uma pessoa em Portugal nunca tenha levantado dinheiro. Ou que alguém tenha levantado dinheiro por elas. Até esta ideia que é uma cadeira curiosa, que é as caixas da Caixa de Alto Depósito, que ainda tem caderneta. Uhum. Que é uma interface já muito diferente que está associada a um determinado tipo de pessoa, a um determinado tipo de dados. Ou seja, e é incorporar essa prática e essa cultura como um novo interface. Isso para mim é super fascinante. Chegaremos à quarta revolução industrial do design? <risos> vindo a pensar e a ler e a dizer que tem a ver com esta ideia de que será o mundo mesmo a seguir à pandemia do COVID, da Covid-19 e o que é que será esse outro mundo, é? E que, como é que nós podemos repensar a própria ideia de indústria que parte talvez, analisando de uma forma muito crua, de duas coisas, que é uma se uma é um redesenho da globalização esta é, é nós todos entendermos de alguma forma que temos que ser que o mundo tem que se mais envolver em blocos, porque neste momento estamos todos. E isso foi um, trabalho, foi um exercício muito interessante de uh, investigar o design no Brasil. E, porque muitas vezes que há uma coisa que me interessa muito no design, que é a ideia do consumo. Não é e entender, por exemplo, como é que nós, como é que o Brasil perdeu tanta da sua indústria a partir dos anos 80, com a abertura de economia. Há uma série de fatores que explicam essa, essa questão. E como é que então a China se tornou de facto a fábrica do mundo ao ponto de, de aparecerem coisas feitas, tais coisas feitas na China baratas, uh, em mercados uh, no interior do Brasil. Ou seja, a penetração de um determinado tipo de artefato, um determinado tipo de produto, lá está, é tão grande e tão uh, presente em todo o mundo que se torna, então, um no uma, nova no uma nova normalidade. E eu lamento dizer, mas se, uh, se a revolução industrial, a quarta, tem que passar por nós entendermos que o nosso bem-estar existe à conta do mal-estar de outros, ainda, em grande parte. E, de alguma forma, nós, se calhar, a prática do design tem a ver com isso, tem a ver com o papel cada vez mais diluído do, do, dos designers na, no design. É a, a questão mais importante do design, hoje em dia, que é da forma que, número um, aquilo que nós consideramos enquanto designers já está a ser feito por muitas outras pessoas que não, que não são designers, que, como outras profissões... O trabalho do design hoje é desbarateado o suficiente que as pessoas já não pagam por ele, tal como o jornalismo, para, falar, para não falar de outro. Um, e Então, como é que nós resgatamos uma importância para a profissão de design? E aí, o meu trabalho, o meu trabalho é fundamental. Eu o vejo enquanto tal. Ou seja, de alguma forma, o meu trabalho enquanto curador não serve para os designers para eleger este ou aquela ou aqueles como pessoas importantes ou famosos, não é? e muito, há muito também de, de uma espécie de jogo de fama ou jogo de valor que tem muito a ver com o mercado, isso podemos falar em, em termos da arte, mas também em termos do design, ou seja, o que é que é valorizado, o que é que, ao falarmos muitas vezes do design, de uma muito pouca coisa, estamos a valorizar um determinado mercado de mercadorias, mas nós estamos a falar de uma importância de uma atividade muito maior. E nós estamos a dizer, tipo, olha, o designer do multibanco ou o designer da, da máscara e dos equipamentos de proteção hospitalar são tão importantes, ou muito mais importantes, do que o design imobiliário de uma cadeira de 5 mil euros. Lamento, mas são. Mas, porém, o sistema do design, que, que, para o qual contribuem os museus, as revistas, não sei o quê, não fala assim. E nós não vemos estas coisas como design, não é? Então acho que esta, esta tal revolução passa por, por uh, nós entendemos que há um papel muito mais importante social e não, não quero falar daquela coisa da responsabilidade social do design. Não, que há de facto um papel na sociedade para os designs que deve ser reconhecido enquanto tal, deve ser pago enquanto tal também e também isso significa que há, um, que há uma contribuição também da, da classe, se nós quisermos, porque... Um, porque, efetivamente, há, há, há várias coisas vão ter, sido, vão ter que ser redesenhadas lá está. E acho que há outra coisa também, para pegar na vossa, nessa pergunta, que é uma ideia muito interessante, que é, de facto, a saúde, não é Portanto, a nossa saúde e a nossa integridade física e, e, e psicológica, que advém desta pandemia, ou desta desta nova condição que nós vamos viver. Mas é uma coisa que me, que me interessa muito, que é a ideia da intimidade e da vulnerabilidade. É como é que nós hoje agora estamos todos afastados uns dos outros e de repente isso aconteceu-nos, não é? E como é que também através do design nós podemos resgatar essas pequenas coisas? Como é que, essas, como é que essas, esses traços de humanidade e de proximidade podem ser salvaguardados? Isso é uma coisa que me interessa imenso. Interpretar, -a. então é mais fácil projetar ou o contrário? Eu acho que por muito pouca interpretação que haja, há sempre a interpretação do projeto. A interpretação é assim, é quando, é quando se entende. Para mim é a parte mais fascinante do design, que é alguém entender como é que nós... E às vezes responder ou ouvir os nossos desejos, sendo que às vezes nós não, sabe, nós não sabemos que os temos. não é? E nesse neste aspecto vou dar um exemplo de coisa que eu estava a falar há pouco, e que foi uma amiga minha, designer, que me, que me fez ver isto, que é que tem a ver com esta questão da importação e do projeto, efetivamente. Bom, vocês sabem desde há dois anos o que é, há o Web Summit em Lisboa, uh -huh. em novembro. E a minha amiga, Katy Cátia estava a comentar comigo que ela, ela percebeu-se que durante a semana do Web Summit, durante essa semana, em novembro, ou até as dias, ou duas semanas, vá, há um nos caixotes do lixo da estação da Baixa Cheado há uma enorme, uma enorme quantidade de lixo de uh, copos de café de papel. Uhum. Aqueles copos de café com a tampa, não é? Uhum. Uma quantidade anormal. Portanto, um, de repente há um... Há uma espécie de, um, de, um, de Uma sobrecarga de lixo nas estações da Baixa Cheado. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o que vocês perceberem que há um enorme fluxo estrangeiro. Nessa semana, são 10 mil, o quê? E muitos deles têm uma cultura... Que cultura é que essas pessoas têm? Cultura do Silicon Valley, a cultura da América, dos Estados Unidos da América, porventura, cultura do Norte da Europa, onde se bebe, efetivamente, a cultura do café, é uma cultura do café de copo de papel. É? Bebe-se o café a andar. Que não é a nossa cultura. Portugal é um dos países que tem uma cultura do café mais entranhada há muitos anos. É, temos talvez o, o café expresso mais barato do planeta, um, mas a nossa forma de beber café é ao balcão, na mesa, na esplanada, mas nós bebemos o café em charme de cerâmica, bebemos e, e pronto, chega. Não levamos o café, até assim porque, não sei a estatística, seria interessante saber isso. Uh, qual é a percentagem de café e outros formatos do café, é? batanado, meia de leite, galão, por aí fora. ou seja Beber um café expresso numa, num copo de papel é um bocado estúpido, não é? E agora vou-vos contar um meu episódio que eu tive também relacionado com isso. Um, que foi, eu costumo ir a Londres, agora já não foi tanto, da última vez que fui a Londres foi em setembro e fui ao museu, ao Vegetarian Albert, onde eu estou a fazer a minha, a minha investigação e fui beber um café a um quiosque no pátio do museu e peço um café expresso, que era aquilo que eu queria o rapaz que, estava, que me estava a servir, aí eu disse, por favor, não me ponha a tampa, porque eu vou beber o café uma vez só. Ele, não, eu tenho que pôr a tampa. Ah, porque ele serviu-me, obviamente, num copinho de papel. Ele, não, eu tenho, tenho tem que pôr a tampa, porque legalmente, só se é, se queima qualquer é menino. E fica assim, é por ele, tipo, ou seja, o que este, e aí a questão da interpretação, que é, onde é que nós nos metemos, enquanto humanidade, para que eu peça um café Expresso, que é isto de café, não é? um dedo de café. Uhum. Esse café tem que vir num copo de papel. Eu vou... O meu consumo daquele produto de copo papel e tampa é nem um minuto. A tampa então são 5 dez... segundos. Eu disse, mas eu vou tirar a tampa. Eu... Sim, eu tenho... Mas eu tenho que pôr a tampa. Então aquela tampa ficou imediatamente fora. E é aquela coisa que é. também tem a ver com então uma, uma ideia cultural que é uma ideia muito dos Estados Unidos, que é a chamada cultura de litigação que é a, quanta, a quantidade de gente já meteu processo, à Starbucks e essas cadeias de café por terem queimado, que é aquela coisa que nós pensamos, os americanos é são burros, é? queimam se no café. Sendo que há, há centenas de anos que há pessoas que bebem café e chá, e sem-se queimar. Ou se queimarem faz parte, a culpa são é delas. Ou seja, o ônus da culpa está no, está no consumidor e não no designer não, não, ou em quem transmite o produto. Muito, muito, muito do trabalho nosso vai de ser designers, de facto, não é inventar a roda, é, é mudar um bocadinho o eixo, não é? Cada objeto. Portanto, efetivamente, sim, interpretar 99%. O ambiente multicultural que sempre procurou Reino Unido, Malásia, Estados Unidos, tanto Itália, sei lá, tantos outros, não é? De que modo estruturou a sua forma de fazer a investigação? Eu respondo com a, a, a maneira como eu respondo sobre como é que é o meu, o meu método de investigação, que é gastar só de sapatos. Okay. E a é falar com as pessoas, saber o que é que elas fazem. Ou seja, a, a minha primeira pergunta de investigação, quando eu comecei a investigar o Brasil, quando ainda estava em Nova York, era como é que é ser designer no Brasil agora? Estamos em 2009, 2008, o Brasil estava a bombar, na altura. Que uh, o PIB estava a arrebentar, conhecia a arrebentar de bom, não de mau, não estava a subir, conhecia-me um, anunciado os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo e por aí fora, e eu queria saber como é que é. Pá, eu nunca tinha ido ao Brasil, não tinha grande interesse anteriormente no Brasil, e como é que era ser design no Brasil, e, efetivamente. E, então, apetecia me falar com as pessoas, é uma questão de curiosidade, mais nada, que é. Um, e também, e se calhar de alguma forma, entender-me a mim como uma ideia, como um intérprete cultural. Há uma coisa que é importante, também até para a pergunta de inclusão, que é, eu em 2006 assisti a uma, conferência, a, a, a uma conferência sobre design, na Universidade de Artes Aplicadas em Viena, e havia, eu assisti uma conversa entre a, a Paula Antonelli, que é curadora de design do MoMA, portanto, uma pessoa super respeitada, e que eu respeito imenso, e o designer Constantin Gutschitz, um designer alemão, e ele disse uma coisa que desde então para mim é a, a minha missão de vida profissional, que é que é necessitamos de mais intérpretes entre os designers e o resto do mundo. Ou seja, alguém que entenda o que é que os designers têm na cabeça ou o que eles querem fazer e o que é que nós, o que é que o público em geral pretende. E eu disse é isso que eu quero fazer. Não que eu tenha problemas em dizer que sou crítico de design, até porque a, não tanto porque a palavra crítica às vezes uh, causa alguns problemas às pessoas. Tipo, ah, é, ele é crítico. Uh, eu não interpreto a crítica nesse aspecto, mas a mim interessa muito, e as pessoas que eu mais respeito intelectualmente são as pessoas que são divulgadores, que é esta coisa, que é falar sobre um tema de uma forma inteligente e com palavras simples, para o maior número de pessoas possíveis. Se eu puder fazer isso, já fico contente. Então, agora queremos ouvir melhor sobre esta questão do, do, do Covid, não é? Temos ah. consciência. Ah, um, que vai haver uma mudança nas mentalidades e no modo de agir depois da pandemia e como é que antecipa que será antes executada a sua atividade profissional depois de passarmos este período? E, de momento, como está a reestruturar a sua vida profissional? Isso é uma pergunta muito interessante e, é, e vai diretamente ao, ao, ao, ao, à minha atividade, que é aliás, que há, uma, há uma chamada crise dos museus agora, ou seja, os museus de repente vêm sem visitantes, não é? Eu acho que para o Museu do Design, para ser muito sincero, isso pode ser um bom problema, porque, efetivamente, um, o meio da exposição, a exposição enquanto meio, tem as suas limitações. Uh, nós, por exemplo, falarmos, e há bocado eu não abordei essa questão que é, nós mostrarmos, uma, fazemos uma exposição de objetos espetaculares, não é? Um, só, imaginemos, moda de alta costura, uh, mobiliário caro, coisa, cartaz e tal. Coisas que são mais fáceis de expor. É muito fácil. Agora, quando nós temos um museu de design, nós estamos a expor o quê? O que é que está em exposição? Ou seja, o design não existe. O design é um verbo, não é? Não é? Uma loja de design, me dá vontade de rir quando as pessoas dizem, ah, é uma loja de design. E eu vão ter se de perguntar. O design compra-se de design que é ao quilo, ao litro. Não, meu. Qualquer loja é uma, é uma loja de design. Nesse aspecto, qualquer museu, museu de design, por exemplo. Então, o, design, o, que é, o que é que está a expor? Então, é isso que é, para mim, eu considero a contribuição intelectual de um designer, a forma individual, em nome individual ou coletivo, para um determinado ou objeto, ou artefacto. Depois é esta coisa que há iniciativa, sim, mas depois, em termos do, do museu, essas coisas, isso tem que gerar um artefacto, porque eu, quando chego a um museu, eu tenho que ver-me, tenho que é aquela coisa, de coisas para ver. Não é? Se o museu saltar das suas paredes, não é? E agora que nós estamos a, ter, estamos a ter essa mediação, que é a mediação do ecrã para tudo, como é que eu posso ter, ou criar uma narrativa, acho que a ideia da narrativa também é muito importante, criar, uma, contar uma história, como é que eu posso fazer chegar aquele conhecimento que é gerado por esse, por esse projeto? Porque, em última análise, é isso que me interessa, que é o, como é que este artefacto, esta iniciativa, é, para mim, uma oportunidade para, para dar passar um determinado, um determinado exemplo de conhecimento, porque acho que esse, é, de alguma forma é isso que eu faço, que é estar é, é essa a minha área, que é a área do conhecimento da cultura se quisermos, sobretudo do conhecimento. É muito interessante agora pensar, eu tenho pensado muito nisso, que é como é que até como é que eu posso fazer o meu trabalho, como é que por exemplo o facto de não existir uma publicação de design dedicada a design não, não existe na língua portuguesa um, e como é que se pode um, explorar até a própria ideia da publicação ou como é que nós podemos chegar ao conhecimento uh, e falar sobre design de uma forma que muitas vezes não é não é baseada em, em apenas em artefactos físicos ou, ou artefatos quase finitos muitas vezes tem a ver com processos e, esse, e, e a ideia do processo também em design é muito importante e nós temos a noção desse processo. Então, a ideia do documentário, eu acho que é cada vez mais importante. Ou seja, nós podermos entender o que é que está envolvido neste, neste, neste projeto. E agora é muito interessante também como é, que, como é que é uma coisa também geracional, como é que nós nos habituamos ou não a ver o mundo através de um ecrã. E que ecrã é esse? E que qualidade? Por exemplo, eu estava a falar com um amigo meu que é músico, Uh, que é flautista e que estamos a falar sobre o que é dar concertos então, já há vários músicos a darem concertos e a questão é o que é que é um concerto através de um ecrã Não é? está bem que nós já todos vimos lives no Instagram e tudo mais, mas quando nós vimos um músico a dar um concerto o que é que nós já estamos à espera de ver o que é que é importante a performance o som a parte visual, ou é uma outra coisa? E o quanto é que nós estamos dispostos a dar o nosso tempo para essa coisa? E estamos dispostos a pagar ou não por isso? Eu acho que essas são as perguntas que são muito importantes, que são da, que são da ordem dos mídias, dos meios de comunicação. E, e podemos dizer, isso é uma questão que nós podemos falar sobre design, então estou eu a falar em minha sala é sobre design, ou sobre outra coisa qualquer, ou é outra coisa? E aí é muito mais exigente nós começarmos a perceber como é que, através de imagens e de sons, remediados através de um ecrã, lá está, nós podemos fazer muita coisa. Eu acho que isso é. É, é fascinante, efetivamente, uh, desde que a pandemia começou, que há tanto conteúdo online que é tipo. Uhum. É, um, é um verdadeiro. É um, é um abismo, não é? é o tipo, que é que eu vou fazer com o meu tempo? Porque não só, eu sou, e já, já obviamente já se falava, já não é de hoje, que nós também somos produtores de conteúdo, cada vez mais, não é? portanto, as milhares de horas geradas por dia no YouTube, portanto, tudo mais, portanto, nós já passamos muito tempo a, a navegar na maionese dos conteúdos dos outros, não é? e dos nossos próprios conteúdos. E como é que nós então vamos criar aquele, aquele momento altamente especial e especializado uh, dentro do nosso ecrã? Ou não é que dos outros. E isso acho que é um dos maiores desafios, que é como é que nós entramos no, no, na psique coletiva. Não é? Como é que hoje o Bruno Nogueira tem 70 mil pessoas, não é? a ver os direitos dele. De pá ainda bem. Mas eu penso sempre, tipo, é, é fascinante. Uh, se cá há mais gente a ver, certamente há mais gente a ver o Bruno Nogueira que o Herman, não sei. E, e aí, porque aí é interessante, porque é esta coisa de da disrupção, não é? as coisas de, de facto, as coisas que podem mudar muito rapidamente. Então, e o que é para si uma cidade viva? É Uma cidade onde as pessoas possam ter liberdade de, de viver em cidade, independentemente de quem sejam. Temos que é uma cidade que está aberta a pessoas com mais pobres, mais ricas, mais velhas, a imigrantes. Uh, é esta ideia que a cidade não tem... Não tem habitantes de primeira e segunda. É uma cidade, então, onde pessoas de várias classes sociais vivem e têm acesso às coisas. Ou seja, entender que eu, por ser mais pobre ou mais rico, tenho direito à cultura, tem direito à mobilidade. De facto, como é que as nossas cidades foram tornando tão exclusivas e vão tirando tanta gente? E depois, quem é que fica, não é? E agora, por exemplo, é o que está a acontecer, por exemplo, o Airbnb, por aí fora, que é. Como é, que, como é que nós podemos uh, ter este equilíbrio de pessoas que vivem cá, que são vários tipos de pessoas, como é que o comércio local, e quando eu trabalhei para o projeto das lojas com história, foi uma consultoria da Faculdade de Artes Horizonte, para Municipal de Lisboa, aí foi muito interessante perceber uh, o papel do comércio, mas também os enormes, enormes desafios que há para o comércio global, que não, vai, que não cabe nesta conversa, mas vêm perceber que, um, que o comércio local também está em crise. Nós uh, entrevistámos um historiador, o Daniel Alves, que é uma da nova, que investiga precisamente o, o comércio e ele diz que a crise do comércio tradicional é tão antiga quanto o comércio é tradicional. Ou seja, os comerciantes estão em crise desde sempre. É ok, Chão. Mas entender também esta, esta ideia da cidade, como vocês perguntaram, a cidade viva este frágil equilíbrio entre, se quiserem, entre experiência e território. Na experiência estou a falar que é, por exemplo, quando nós, um, quando eu quero viver numa cidade, quando eu não posso ir a qualquer cidade, eu já vivi fora várias vezes e escolho viver em Lisboa, também preciso outra cidade, o que é que eu procuro nela? O que é que me interessa? Um, e quero ter, as coisas que me interessam a mim. Particularmente, ou a sociedade, uma cidade que eu não me considero seguro, ou, por exemplo, no Brasil, eu nunca quis viver no Brasil porque hum, efetivamente sinto que, que a minha segurança está sempre a ser posta em causa a todo o tempo. E por muito que nós hum, nos habituemos a isso, é uma coisa que está sempre presente. E isso para mim, talvez me, fosse, me consta, ficasse habitual ao longo do tempo, mas isso para mim é, é, causava muita confusão. Mas também ter essa noção que uh, vivemos numa cidade onde todas as pessoas têm, têm direitos e todas, todas as pessoas têm um lugar. E tem muito a ver com isso. Tem muito a ver para falar sobre outra questão, a questão da desigualdade. A questão de como é que nós podemos uh, uh, desenhar também as cidades para que elas estejam, estejam acessíveis a todos.